Olá, sejam muito mais que bem-vindos ao início do Salão Extensão Murges 2022. Logo mais se iniciarão as inscrições para o Salão de Extensão, porém antes é necessário que vocês saibam quais são as modalidades nas quais vocês podem se inscrever. Então fiquem ligados no vídeo até o final para saber de tudo sobre essas modalidades, inclusive algumas novas que nós temos por aí. Bem, vamos começar falando da primeira das seis modalidades, a Mostra Interativa. Basicamente, poderão participar dessa modalidade as atividades que conseguirem trazer como resultado de suas pesquisas ou como um produto uma possibilidade de diálogo para com o público visitante. Um diálogo permanente entre todas as atividades e o público visitante que deverá durar todo o evento do Salão de Extensão 2022. E tudo isso num ambiente que será especialmente estruturado para esse fim. A segunda modalidade do Salão de Extensão 2022 da URGS é Tertúlias. Tertúlia é uma reunião de pessoas interessadas em debater sobre o um mesmo tema, com o objetivo de aumentar o conhecimento e fomentar uma experiência entre diversas pessoas de várias instituições de ensino superior aqui do Rio Grande do Sul. Assim, não apenas estarão presentes estudantes da URGS, como também de outras universidades. A terceira modalidade do Salão de Extensão URGS 2022 são as oficinas. As oficinas permitem à comunidade e também ao público em geral visitante do salão de extensão a conhecerem mais sobre as atividades de extensão desenvolvidas pela URGS, ofertando atividades como produção de materiais e apresentações a respeito das atividades de extensão. As oficinas duram em média 1 hora e 30 minutos e elas ocorrerão em salas designadas no Campo Centro. Então, se tiver interesse, faça a sua inscrição. E claro, ao público em geral, estão todos mais que convidados a vir dar uma olhada. Poster é a quarta e nova modalidade do Salão de Extensão URGS em 2022. Também com a intenção de promover o diálogo entre os extensionistas e o público em geral, Poster traz como ideia vídeos curtos de 1 a 3 minutos de duração para auxiliar nesse objetivo. A ideia é que esses vídeos possibilitem que, além dos estudantes conseguirem apresentar o desenvolvimento de suas atividades de extensão, eles também consigam relatar as suas experiências enquanto extensionistas, dando uma nova profundidade para o salão de extensão. A quinta modalidade são apresentações artísticas, que contemplarão oito atividades desenvolvidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, dentro das seguintes linhas, de atuação performática, artes cênicas, artes integradas, dança, literatura e música, ou demais áreas temáticas de extensão, desde que impliquem em ações performáticas. As apresentações artísticas serão realizadas em duas edições diárias, de no máximo 40 minutos cada uma, e elas ocorrerão nos espaços internos e externos do centro cultural da URGS. Já a sexta e última modalidade é o planetário itinerante que trata-se de uma cúpula inflável com equipamentos de projeção e de som que pretende proporcionar a todos os visitantes viajar pelo cosmos experimentando uma profunda imersão do céu diurno e noturno. Cada sessão do planetário itinerante dura em média 30 minutos e os horários estão para ser definidos posteriormente, mais próximos à data do evento. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenha sido útil para vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade. O salão está chegando. Fiquem atentos a muitos outros vídeos e conteúdos que estarão saindo, tanto no Instagram quanto também no YouTube, e nos vemos numa próxima oportunidade.